E chegou o vídeo mais esperado de todos os meses Se não por vocês, pelo menos por mim Porque eu amo gravar esse vídeo E esse aqui tá saindo quase em tempo real Porque a caixinha chegou ontem Eu só não consegui gravar pior, ela chegou muito tarde, já tava escuro Mas estou aqui pra mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha de março Da Glam Box. Essa aqui é o tema You Glow Girl é um, quase um língua, mas eu tô apaixonada. Eu achei lindo esse efeito holográfico que tem na, na tampa. O fundo é roxinho e, gente, vocês não tem noção do peso que tá essa caixa. Eu acho que como eu bati ela perto do microfone, vocês devem ter ouvido o barulhinho. Se tu assinar a caixinha agora, tu ainda recebe a caixinha do mês. Então, corre lá e assina. Não esquece de usar o meu cupom, ele tá aqui no box de informação. Com ele, tu recebe até 80 reais de desconto e um brinde especial na assinatura. E eu trouxe aqui pra gente ler a descrição do tema dessa caixinha. Eu descobri que eles mandam todos os meses por e-mail e eu não tinha visto ainda. Eu acho que isso podia vir dentro da caixinha, tipo, estampado em algum lugar, até aqui na cap na, no interior da caixa, sabe? Mas tudo bem, vamos ler. Com essa edição, queremos lembrar do brilho interno que você tem e da sua capacidade de conquistar coisas incríveis e marcar o mundo com ele. Então, é uma caixinha bem focada em brilho, tanto brilho viço como brilho glitter. Então, vamos lá ver os produtinhos. Abrindo aqui o produto que me chama mais atenção por ele ser um trambolho, é o protetor solar capilar da Monira. Eu já vi protetor solar capilar, mas nunca tinha visto essa marca. E diz aqui... Não diz muita coisa, na verdade. Aplicar em toda a extensão dos cabelos antes da exposição ao sol, mar e piscina. Reaplicar a cada 3 horas. É um tubão de 300ml. E esse tubão, que é gigantesco, custa 65 reais. Então, muito em breve a gente fala mais sobre esse produto. O próximo produto é... Creme anti oleosidade da Jeitô, meu rosto bye bye oleosidade, eu já tenho esse aqui, já veio em outra caixinha, eu adoro os produtos da Jeitô, eu tô apaixonada por eles, e eu, ele tem 100ml, esse aqui é o tubinho de 100ml, o tubo maior, se eu não me engano, ele tem um bump, eu acho que aquele tubo facilita mais a vida do que esse, que é só uma travinha, e diz aqui que o nosso poderoso creme facial anti oleosidade é um produto de alta qualidade, porque possui ativos de alta tecnologia como o poliplante, peles oleosas que ajudam a regular a secreção sebácea e tea tree, que ajuda a combater a oleosidade. Se você possui uma pele super oleosa, este produto é para você. Com certeza ele se encaixa super no, no, na minha pele, no meu questionário. Eu realmente tenho a pele muito oleosa e sempre busco por produtos que sejam para matificar a pele e controlar a oleosidade. Então, ter mais um no estoque é super bom. Este tubinho aqui custa R$ 89,90 no site da própria marca. Amei. O próximo produto é o Magic Toner. Toner da de... Toner? É real, eu li toner e eu pensei em impressora. É o um Magic Toner, tônico demaquilante, hidratante, com extrato de água de coco, rico em sais minerais, aqua bio, óleos essenciais de alecrim, lavanda, melaleuca e extrato de romã. Ideal para peles sensíveis e oleosas. É da marca 2 no que eu sou louca para testar os produtos dessa marca, porque ela tem uma pegada toda ecológica, consciente. Então, eu estou muito feliz de ter recebido. Infelizmente, ele não tem spray, ele é de gotinha. Mas, sério, não sei o que, que me lembra esse cheirinho, mas é um cheirinho bem gostosinho. E dá para ver que ele tem umas partículazinhas, assim, como se fosse o chazinho no meio. Depois eu, eu vou tentar filmar aproximado para vocês depois. Mas dá pra ver no fundo que ele tem umas... Ele é cruelty free, vegano, sem derivados de petróleo, gluten free, ingredientes naturais, sem parabenos, sem corantes, sem silicone, sem álcool e sem fragrância sintética. Eu adorei, quero muito testar, e aí eu conto pra vocês depois que eu achei. Mas essa marca aqui eu já queria testar há muito tempo, que bom que veio na caixinha. Ele tem 120ml e custa 48,83 e eu acho que vai durar bastante, porque tu usa as gotinhas, né? Outro produto que veio na caixinha é um álcool gel da Natural. A Natural é uma marca de produtos orgânicos e no fundo da caixinha vem um panfletinho explicando que o álcool em gel da orgânico é enriquecido com extratos de camomila, erva doce e aloe vera, que potencializam ainda mais o poder de asepsia e proteção. Além disso, sua embalagem é sustentável, feita com matérias primas de fontes renováveis. E veio um cupomzinho de desconto nas compras acima de 100 reais. Mas esse cupom é meu, licença. Esse tubinho aqui tem 60 ml e ele custa 6,71. Então, é um valor bem bom para um tubinho desses que a gente pode deixar na bolsa e levar sempre junto. Outro produto, e esse aqui é um produto super necessário na vida, que é um antitranspirante aerosol. Esse aqui é o MultiCare Woman, da My Health. Ele diz que a fórmula do desodorante proporciona 48 horas de proteção antitranspirante duradoura, auxiliando no combate do mau odor causado pela transpiração. Proporcionando uma sensação de proteção durante todo o dia. Dermatologicamente testado e não contém álcool. Ele é cruelty free e vamos cheirar pra ver se o cheirinho dele é bom. Meu Tododona está acabando. Eu vou botar esse aqui pra uso. Ui! Ai, ah, é bem gostosinho. Enchei um pouco de talco. De talquinho de bebê, sabe? Bem gostoso, vou botar lá pra usar já. Esse subão aqui, surpreendentemente, custa 10 reais. Eu fiquei chocada, mas adoro desodorantes baratinhos e cheirosos. Então, vou testar e conto mais pra você. O penúltimo produto da caixinha é essa máscara facial da Nivea. Ela é a Refresh, hidratação e sensação, de, sensação refrescante. Tem vitamina E e aloe vera e é para pele mista. Eu amo quando vem produto assim de máscara, porque eu nunca compro máscara. Então pra mim é muito bom receber isso aqui porque eu adoro testar máscara mas eu tenho medo de investir dinheiro nisso então essa aqui vem com duas doses, tu usa metade do pacotinho de cada vez e ela custa R$14,99 e normalmente a máscara que vem em é um pacote só pra tu usar uma vez custa isso então se ela for boa talvez eu até tenha coragem de investir meu dinheiro nela mas é Nivea e eu confio muito na marca então grandes chances de ela ser muito boa quem sabe eu faço um vídeo de spadey e aí a gente pode testar juntos. Mas estou muito feliz. Essa aqui diz resultado: sensação refrescante na pele e pele intensamente hidratada. Então, quando eu usar, a gente conversa mais. Mas talvez eu use em vídeo aqui com vocês. O último produto da caixinha e o produto que eu tô mais apaixonada dessa caixa. É um esmalte da Essence, esse aqui é o Shine, Shine Last and Gold, mas é algo deste gênero, Shine and Go. Uh, ele é um esmalte de efeito gel, ele tem um glitter maravilhoso, como é que é o nome desse? Esse é o nome, a cor número 2, o nome do esmalte é Shine Last and Go, gel nail polish número 2. Ai, gente, sim, ó. Eu tava muito, muito, muito impactada por esses esmaltes desde que a essência veio pro Brasil. Eu ainda não tinha comprado nenhum, porque eu achava que era muito caro. Então, eu nem procurei saber. E, ao mesmo tempo que eu queria, eu também ficava pensando que talvez ele não fosse ser tão bom. E aí, eu ia ficar frustrada. Então, agora que eu ganhei esse aqui na caixinha, eu vou testar. E se ele for bom, pelo preço que ele tem, vocês vão me ver eu só usando essência, entendeu? Né, porque... Tem muitas cores e muitos efeitos que eu quero muito testar. Cada esmalte da Essence custa R$ 6,72. É um valor super em conta. Não é um dos esmaltes mais caros. Ainda mais por ser uma marca que não é do Brasil. Que ela vende fora. Então, estou ansiosíssima para usar. Eu estou fazendo vídeo de esmalte da semana lá no Instagram. Então, para tu acompanhar as minhas unhas da semana. Me segue lá que toda semana eu posto um videozinho da minha unha, do que eu decidi fazer, da minha invenção essa caixinha veio com seis produtos e confesso que eu fiquei um pouco chateada eu olhei no site, todos os meses eu olho na verdade a uma prévia dos produtos que eles colocam lá mais ou menos a ideia das marcas que vão ter na caixinha os, os produtos que podem vir e tinha uma paleta de iluminadores da Essência na capa do site que eu fiquei, meu Deus, eu quero essa paleta mas ela não veio, então Fiquei um pouco chateada, mas não desapontada, porque a caixinha foi incrível, tem um monte de produto legal. Mas tudo bem, a vida que segue. Na próxima eu ganho uma paleta de maquiagem ainda. Vamos, vamos focar que, isso, que essa paleta vai chegar na caixinha ainda. O valor total da caixinha deu R$ 242,15. É muito dinheiro para uma caixinha que por mês na assinatura anual ela custa 60. Então, vem um valor bem bom. As marcas que vieram, eu já tinha ouvido falar de quase todas, então eu confio muito e eu estou ansiosa para o mês que vem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau! <música>